Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Antes do Consolador, sexta obra da série Se a Mediunidade Falasse, uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Capítulo 3 Swedenborg, o precursor da mediunidade Patrícia e José estão sentados à mesa com um dos precursores do Espiritismo, Emanuel Swedenborg. Todos aguardam em silêncio. Após a prece de José, Patrícia inicia. Considerado o homem mais culto do seu século, Emanuel Swedenborg conhecia física, química, astronomia, zoologia, anatomia, metalurgia, economia e teologia, além de muitos outros ramos das ciências. Hoje ele compartilhará conosco suas experiências mediúnicas, que ocorreram entre 1741 e 1772. Certamente todos aqui devem ter lido o relato que ele fez a Allan Kardec e que consta na Revista Espírita de novembro de 1859. Segue o relato, de Swedenborg citado por Patrícia para você, amigo leitor. Eu estava em Londres. Havia jantado muito tarde em minha estalagem ordinária, onde reservar um quarto para ter a liberdade de nele meditar à vontade. Senti-me pressionado pela fome e comi com um bom apetite. No fim do repasto, percebi que uma espécie de nevoeiro se derramava sobre os meus olhos, e vi, então, o soalho de meu quarto coberto de répteis horrendos, tais como serpentes, sapos, lagartas, entre outros. Fui tomado de espanto, tanto mais que as trevas aumentavam, mas logo elas se dissiparam. Então vi claramente um homem no meio de uma luz, viva e radiante, sentado num canto do quarto. Os répteis haviam desaparecido com as trevas. Eu estava só. Julgai o pavor que se apoderou de mim quando o ouvi pronunciar distintamente, mas com um tom de voz bem capaz de imprimir o terror. Não coma tanto! A essas palavras, minha vista se obscureceu, mas se restabeleceu, pouco a pouco, e assim vi-me só no meu quarto. Ainda um pouco assustado com tudo o que vira, retornei com pressa à minha casa, sem dizer nada a ninguém do que me havia acontecido. Ali, entreguei-me as minhas reflexões e não concebi que isso for o efeito do acaso ou de alguma causa física. Na noite seguinte, o mesmo homem, radiante de luz, se apresentou ainda diante de mim e me disse, Eu sou Deus, o Senhor, Criador e Redentor. Eu te escolhi para explicar aos homens o sentido interior e espiritual da Escritura Santa. Eu te ditarei o que deves escrever. Dessa vez, não fiquei muito assustado, e a luz, embora viva e resplandecente, da qual estava cercado, não produziu nenhuma impressão dolorosa sobre os meus olhos. Ele estava vestido de púrpura, e a visão durou um bom quarto de hora. Nessa mesma noite, os olhos do meu homem interior foram abertos e dispostos para verem no céu, no mundo dos espíritos e nos infernos, e encontrei por toda parte várias pessoas de meu conhecimento, algumas mortas há muito tempo, outras há pouco tempo. Desde esse dia, renunciei a todas as ocupações mundanas para não trabalhar, senão nas coisas espirituais, para me conformar à ordem que para isso recebera. Frequentemente ocorreu-me, na continuação, de ver os olhos do meu espírito abertos e ver, em pleno dia, o que se passava no outro mundo, bem como o de falar aos anjos e aos espíritos, como falo aos homens. Swedenborg levanta-se... E afirma... Sentam-se à vontade para questionar as minhas experiências. Somente conversando com franqueza e amizade é que poderemos aprender uns com os outros. Era mesmo Deus que se comunicou com o Senhor quando estava encarnado? Pergunta a Rivalina. Certamente não. Se na época dos profetas era aceitável crer-se que quem se comunicava era Deus... Eu deveria saber, em pleno século XVIII, que não era, mas eu aceitei por vaidade. Então era um espírito mistificador? Pergunta Astrobrito. Na verdade, não. Ele identificou-se como Deus para que eu tivesse mais fé. Era um espírito que queria me ajudar, mas tinha uma evolução limitada, apesar de ser honesto. Esse é o motivo central dos erros de minha doutrina. Acreditei no que vi, no que imaginei e no que me foi revelado, sem nenhum critério de lógica e de pesquisa. Apesar de minha extensa formação científica, não apliquei nenhum método para avaliar as comunicações. Essa foi a grande diferença entre mim e Allan Kardec. Ele estabeleceu um método lúcido e científico para analisar as comunicações. Sem método, cheguei a acreditar que era infalível. Por isso, penso que simbolizei a transição do mediunismo para a mediunidade espírita, que surgiria cem anos depois de minhas experiências. Somente com a escala espírita é que podemos entender que os espíritos não se classificam apenas em bons e maus ou anjos e demônios. Existe uma imensa diversidade de personalidades no mundo espiritual, e é preciso entender isso. Como o senhor recebeu a maioria das revelações espirituais... Questiona Romildo. Eu entrava em estado de êxtase, em uma espécie de desdobramento, e descrevia o que via. Mas, como não tinha um método de avaliação, juntava sem -se consciência o que via e o que achava que tinha visto, em uma interpretação sem critério. O desdobramento, mais até do que as outras faculdades mediúnicas, permite uma grande participação da imaginação. Por isso, o método de verificação é indispensável. — Quais os aspectos mais positivos o senhor avalia de seu trabalho? — Pergunta a Eclésio. — Como era conhecido internacionalmente, pude provar a verdade dos fenômenos mediúnicos para muitos reis, rainhas, e inclusive para o filósofo Kant. A convicção sobre a realidade espiritual é essencial para a espiritualização do ser. A dúvida sobre a realidade espiritual, mesmo que sutil, é um empecilho terrível para a conquista da paz verdadeira e nos induz a muitos desequilíbrios morais. — Que lição o senhor nos deixaria? — estimula a Patrícia. — Vivi uma época em que os fenômenos mediúnicos ainda não tinham sido estudados por Allan Kardec. Isso foi uma enorme desvantagem para mim. Após ter sido estabelecido o método seguro de Allan Kardec, deve-se avançar nas pesquisas mediúnicas de forma equilibrada e profunda. Não é aceitável que os seguidores de Allan Kardec adorem médiuns, como se eles fossem especiais. Não. Os que fazem isso os ajudam a se iludir e os empurram para o precipício. Posso falar, a partir da minha experiência e do conhecimento da codificação espírita, que hoje estudo com afinco. Médiuns que aceitam adoração e adoradores tornam-se verdadeiros traidores do Consolador. A época das revelações pessoais já passou. Foram úteis e importantes, mas os que hoje querem ser especiais estão distantes da codificação, estão condenados, por escolha própria, a conviverem com seres inferiores da espiritualidade. Dito isso, ele retira do bolso um exemplar de O Livro dos Espíritos, Abrindo-o no livro segundo, capítulo 1, item 6, e diz, apontando para o livro: se eu tivesse tido acesso apenas a estas páginas que expressam a escala espírita, minha história teria sido muito superior. Permito-me fazer uma breve exposição, pois estou certo de que, em outro momento, vocês terão um estudo aprofundado da escala espírita. Existem apenas dois critérios, e apenas dois, definidos por Allan Kardec para caracterizar a evolução de um espírito. É essencial entender isso. Os critérios são evolução moral, que é o mesmo que evolução emocional, e evolução intelectual. Assusto-me ao ver espíritas que, consciente ou inconscientemente, criam vários critérios para avaliar a evolução de um espírito encarnado ou desencarnado. Muitos, por exemplo, falam de alimentação, como falou o espírito que se comunicou comigo. Mas se alimentar de forma saudável não é prova de evolução? Indaga Rivalina. Não, diz o Edinburgh de forma firme. Claro que não. A alimentação saudável é um bom hábito, que deve ser cultivado, mas não significa evolução. Preste atenção. Existem apenas dois critérios evolução moral e intelectual. O resto pode ser importante, mas não caracteriza a evolução de um indivíduo. Todos sabemos da importância dos exercícios físicos, mas fazer exercício físico não comprova a evolução do espírito, nem escovar os dentes antes de dormir, embora seja importante. Conclui com um bom humor. Todos riem. Existe uma opinião comum de que a alimentação revela evolução, você poderia nos esclarecer um pouco mais? Indaga a Eclésio. O mais curioso é ver que as pessoas que defendem essas teses pensam que estão inovando. Fala Swedenborg. E não estão? Sempre pensei que essas informações eram uma nova revelação? Pergunta Ecclesio. Não, cara amigo. A discussão sobre alimentos puros e impuros, sobre alimentos que devem ser consumidos e os que não devem ser consumidos, data de milênios antes do Cristo. Está bem longe de ser uma novidade. Era uma questão séria para os fariseus, mas não para Jesus. O mestre alertava os discípulos vindos do judaísmo. Ousa chamar de impuro que Deus criou? Então não devemos nos preocupar com a alimentação? Pergunta a Astrobrito. Devemos nos preocupar, certamente. O que não podemos é nos iludir ou fingir que somos evoluídos por ter determinada dieta. Afinal, não é o que entra pela boca que torna o um homem impuro. Já ouviram falar disso? Responde mais uma vez citando Jesus. Em seguida, ele continua. Observemos a escala espírita e teremos a certeza de que não é a fama, a forma de falar, a forma de se vestir, o cargo, o tipo de voz, o penteado, o tipo de alimentação, o tipo de maquiagem, o tipo de perfume ou de exercício físico que caracterizam a evolução do espírito. O critério é simples, é o critério intelecto-moral. O resto é ilusão ou, como ensina o Eclesiastes, é vaidade, tudo vaidade. Sua forma sincera de falar contagia a todos. Após pequena pausa, continua. Allan Kardec organiza três grupos ou ordens evolutivas. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos ou atrasados. A segunda ordem é a dos bons espíritos. A primeira ordem é a dos espíritos puros. Você poderia nos dar exemplos de espíritos dessas ordens? Pede Eclésio. Não é fácil citar indivíduos, pois o objetivo de Kardec foi principalmente nos auxiliar a entender a imensa variedade da evolução dos seres humanos. Por isso, apenas como explicação didática, posso citar alguns exemplos, e, desde já, afirmo que pode haver alguma discordância com relação aos meus exemplos. Citarei alguns nomes apenas como ilustração, e não como uma verdade inquestionável. Swedenborg olha para Patrícia, pois sabe que seria importante ilustrar sua explicação com nomes conhecidos, mas que isso poderia gerar polêmicas estéreis, como é frequente entre espíritos atrasados. Patrícia cena positivamente, apoiando sua intenção. Afinal, precisamos aprender a conversar e debater... Discordando sem odiar. Emmanuel Swedenborg sorri, feliz com a liberdade e a confiança que lhe é concedida, e assim inicia. A terceira ordem, como já disse, é o grupo dos espíritos inferiores ou imperfeitos. Mas é preciso entender que, dentre os espíritos que cultivam as paixões da animalidade, tais como o orgulho, o egoísmo, os vícios e a sensualidade, existem imensas diferenças. A ordem dos imperfeitos tem cinco divisões, as quais explicarei agora, dando exemplos. Espíritos impuros Entendo como sendo espíritos impuros, segundo a expressão do codificador, os espíritos dedicados conscientemente ao mal. São espíritos inteligentes que podem ser líderes, cientistas e sacerdotes voltados para o mal e que utilizam suas capacidades para dominar e massacrar os espíritos que optaram pela fraqueza. São os líderes políticos e culturais das trevas, estejam encarnados ou desencarnados. No mundo da matéria densa os líderes nazistas são um dos exemplos históricos. Na atualidade, são aqueles que dirigem o comércio de armas e de drogas ou que geram as grandes catástrofes financeiras, as quais prejudicam a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Vinculam-se aos mais degradantes vícios e têm ódio do ser humano e ódio ao bem. No mundo espiritual, além dessas atividades, presidem cidades em que vivem os espíritos que optaram pela animalidade e combatem todas as atividades que podem espiritualizar o ser humano, e, em particular, a mediunidade cristã. Incentivam a discórdia, o desequilíbrio e a sensualidade para afastar o indivíduo do caminho divino. Bocó, mefistófoles conhecido de vocês, é um exemplo desses espíritos. Muitos são socorridos em reuniões mediúnicas sérias e bem orientadas do movimento espírita encarnado, o que exige preparo e dedicação do grupo mediúnico como um todo. Espíritos Levianos são espíritos irresponsáveis e zombeteiros que se divertem gerando aborrecimentos e enganando as pessoas ingênuas com previsões falsas ou com meias-verdades. São mais irresponsáveis do que maus. Quando encarnados, desejam apenas aproveitar a vida, sem se preocupar com os outros, nem com suas obrigações. No mundo espiritual... Vinculam-se àqueles que têm seus gostos e utilizam-se de médiums que não entendem que a mediunidade é uma faculdade sagrada, como adivinhos e até médiums espíritas que usam a mediunidade para se promoverem, e não para servir o próximo. Pseudo-sábios. Podemos defini-los como sábios arrogantes, que não admitem suas limitações e, por isso, apesar de terem muito conhecimento, ensinam verdades misturadas com erros absurdos. Podemos identificá-los por seus preconceitos e pela presunção de serem os donos da verdade. Quando encarnados, muitos afirmam ser a reencarnação de espíritos elevados, como Jesus de Nazaré e Allan Kardec. São facilmente desmascarados por não apresentar as virtudes e a sabedoria dos espíritos que dizem ser. Espíritos neutros se caracterizam pela acomodação. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante ativos para fazerem o mal. São os voluntariamente inúteis. Batedores. Como afirma o codificador, não são propriamente um grupo, mas são os espíritos que atuam mais diretamente na matéria. Auxiliam os espíritos mais evoluídos na condução dos fenômenos naturais e nos efeitos físicos. Obviamente, todos evoluem e, desde que queiram, podem se tornar úteis, aceitando a orientação dos Espíritos superiores. Perguntas? Como existem tipos diferentes de Espíritos? Exclama Rivalina. É verdade. Graças à sabedoria de Kardec, que adotou o critério intelectual e moral, tudo ficou mais fácil de compreender. Sem isso, nunca teríamos uma visão ampla da multimilenar evolução do ser humano. Comenta a Patrícia. Swedenborg prossegue com a explicação. A segunda ordem exigirá de nós atenção redobrada. Espero exemplificar de forma adequada. Caso não consiga, peço a compreensão de vocês. Essa ordem tem quatro divisões. Espíritos Benevolentes. São as pessoas boas que todos conhecemos. Têm sempre satisfação em ajudar e amparar, mas têm o saber limitado. Todos já tivemos a oportunidade de conviver com um espírito dessa classe. Espíritos sábios. São os estudiosos equilibrados. São os intelectuais, os cientistas libertos das paixões inferiores, mas que ainda não desenvolveram um grande amor pela humanidade. Os exemplos são comuns no mundo da matéria densa, bem como sua atuação no movimento espírita como desencarnados. São médicos, escritores, dentre outros. Espíritos prudentes. São os espíritos sábios ou estudiosos que desenvolveram a verdadeira humildade e o um amplo amor pela humanidade. Podemos citar como exemplo alguns pretos velhos que eu conheço, que unem amplo conhecimento e elevado sentimento. Astrobrito assusta-se ao ouvir a expressão preto velho e pergunta, quer dizer então que todos os pretos velhos são espíritos dessa ordem? Swedenborg, como se esperasse essa reação, fala, eu disse alguns, se o tipo de alimentação, de penteado ou cargo social não define evolução, a forma de se apresentar também não a define. Afinal, há tanto pretos velhos como brancos novos, evoluídos e atrasados. Rimos. Mas como pode um preto velho ter imensos conhecimentos científicos? Pergunta a rivalina. Reencarnação, diz Wedenborg. Tem um amigo preto velho que domina com muito mais profundidade a ciência médica e o magnetismo do que eu. Ele foi um grande cientista que optou por reencarnar como escravo no Brasil. Após sua desencarnação, decidiu apresentar-se como preto velho aos espíritas para ajudá-los a superar os seus preconceitos, ensinando-os na prática que o critério é intelectual e moral, e não racial. — Você poderia dar outros exemplos? — pergunta Romildo. — Sim. — Sim. Para facilitar a compreensão, citarei alguns nomes conhecidos do movimento espírita. Do Brasil, posso citar Cairbar Chutel, o grande divulgador do espiritismo e profundo estudioso do Novo Testamento, bem como José Herculano Pires, que, segundo Emmanuel, foi o pensador que melhor entendeu Kardec. Que alegria poder conviver com José e Cairbar, e como eles são amigos, pensa Felipe. Swedenborg prossegue. Espíritos superiores. Eles se caracterizam pela elevadíssima condição intelectual e moral. Compreendem em profundidade as leis da ciência e amam abnegadamente a humanidade. Sua linguagem frequentemente é sublime. Os exemplos são muitos, o que prova a misericórdia de Deus em relação aos homens. Citarei alguns. Sócrates, o filósofo grego. Francisco de Assis. Antônio de Pádua e Vicente de Paulo, todos santos católicos, Grande, líder político e religioso hindu, Eurípedes Barçanulfo e Bezerra de Menezes, dirigentes do Movimento Espírita. A primeira ordem é a mais fácil de explicar e a mais difícil de se alcançar. A primeira ordem tem como símbolo máximo Jesus de Nazaré. São os espíritos puros, também conhecidos como anjos. Eles têm um domínio total da matéria, são os mensageiros diretos de Deus no universo. Eles compreendem a Deus. Swedenborg silencia. Vemos que está emocionado. Ele irradia a belíssima luz que nos sensibiliza. Ele olha para cada um nos olhos e conclui com voz firme e vibrante. Allan Kardec foi um dos mais elevados enviados de Deus ao mundo. Escutai-o. Ele vos apresenta Deus e o Cristo de forma sublime para todos que querem ter olhos para ver a verdade. Ficamos emocionados. A lição é sublime. Os integrantes do grupo de recuperação, que não tinham entendido a importância da escala espírita, Agora conhecem sua importância e começam a entender a grandeza do amado codificador. Patrícia agradece a Emmanuel Swedenborg e explica que ele continuou, desde sua desencarnação, a auxiliar a mediunidade, inclusive ajudando outro precursor da mediunidade espírita, Andrew Jackson Davis, o maior médium norte-americano do século XIX. Swedenborg despede-se e parte. A dinâmica relacional, realizada em conjunto, teve o objetivo de relacionar as lições aprendidas com uma experiência mediúnica vivenciada após a desencarnação. Eclésio começa. É interessante ver que muitos de nosso movimento acham que os desencarnados ou são espíritos superiores ou impuros, eles, como os Wedenborg, no século XVIII, não entendem que existe a escala espírita e que existem muitos espíritos que não são nem superiores nem impuros. Certa vez, em um grupo mediúnico, falei sobre a importância de se evitar os vícios do álcool e do cigarro. Falei como eu sou, sem uma vibração superior, mas também sem mentir. Falei com ênfase e entusiasmo porque tinha vivido esse problema e tento me recuperar, auxiliando. No final da reunião, foi um desencontro. Como eu não era nem Bezerra de Menezes, nem o Bocó Mefistófolis, recebi o nome de mistificador. Um deles disse, Espírito bom sempre fala manso. Será que vou ter que entrar para um coral para ser ouvido? Todos riem. Porque é tão difícil entender que sou apenas um espírito parecido com a maioria dos seres humanos? Eles me rejeitam como eu rejeitava as mensagens que vinham para mim. Conclui a Eclésio. Rivalina fala. Frequento uma reunião mediúnica de um grande centro espírita, que é dirigida pelo presidente da instituição. Eles têm muitas regras não espíritas, jovens não podem entrar, é preciso ter tantos anos de curso mediúnico, já pré-estabelecido para todo mundo, em que há muita teoria sem qualquer prática. Em uma ocasião, o mentor do centro pediu ajuda a um espírito muito evoluído, um preto velho, para socorrer a situação aflitiva do filho do dirigente do centro. Eu pude acompanhar essas tarefas. Foram meses de trabalhos intensos. Ao final, evitou-se o suicídio do jovem e este começou a ter hábitos mais saudáveis, inclusive o da oração. No último dia dessa tarefa, o mentor da casa pediu que o preto velho pronunciasse alguns conselhos para o grupo e, em particular, para o dirigente. Ao apresentar-se, o dirigente irritou-se. O amigo espiritual ia começar a falar, quando foi interrompido pelo presidente, que disse respidamente, meu irmão, seu lugar não é aqui. Procure um terreiro e não volte. Eu mal podia acreditar. Essa foi a recompensa que esse espírito teve por salvar-lhe o filho. Depois, conversando com essa elevada entidade, perguntei por que ele se apresentava como preto velho. Ele simplesmente disse, minha filha, Deus quer que os homens aprendam a julgar com amor e lucidez, e não pela aparência. Se dissesse quem fui no passado, seria adorado, mas eles continuariam infantis e vaidosos. Talvez com a repetição dessas experiências eles amadureçam. Disse ainda o preto velho. Foi uma tremenda lição para os meus preconceitos. Finaliza a rivalina. Fui a vez de Astro Brito. Em uma reunião mediúnica em que tive a oportunidade de me comunicar, falei da obra de Leon Denis, seguindo a orientação do espírito guia da instituição. Acho que falei bem, pois todos gostaram. Mas, a partir daí, minha vida ficou difícil. Começaram a me adorar de tal maneira que eu não tinha paz. Todo mundo queria que eu ensinasse tudo e resolvesse os problemas de todos. Coitado de mim. Eles pensaram que eu era Denis ou oh Deus. Diz desabafando de forma engraçada. Deus me livre. É pedido que não acaba mais. E o pior é que são problemas que cabem a eles resolver. Veja se eu posso ajudar um grupo a entender o Espiritismo sem que eles estudem. Aí eu entendi a lição. Eu, quando encarnado, que só queria estudar, fui colocado para ajudar aqueles que só queriam saber de práticas sem o estudo. Temos muito a aprender uns com os outros. Conclui. Romildo, começa. Minha experiência foi na reunião mediúnica que criei. Autoritário que fui, infelizmente fiz escola e provei do veneno do autoritarismo que espalhei. Todos me adoravam e, coitado de mim, apresentei-me como de fato sou. Fui repelido grosseiramente nem sequer se deram o trabalho de examinar minha identidade com critério. Como não elogiei ninguém, nem tomei aparência de evoluído, fui desconsiderado e expulso. Era assim que eu fazia. Como expressão artística cultural, Patrícia solicita a criação de uma mensagem que será psicografada por jovem médium. O grupo elege a redação do Eclésio, que aqui reproduzo. Peço que vocês avaliem. Jovem amigo... Fui no mundo espírita e não sabia nada do real valor do espiritismo. Amigo, aproveita a oportunidade de hoje. Não precisas mais do tóxico dos vícios, nem dos desequilíbrios das mentes doentias ligadas ao sexo desregrado. Sei que não é santo, muito menos eu. Mas pense e pensa muito, porque a tristeza de se sentir fracassado e deprimido após o término das loucuras é terrível. Usa muito bem tuas energias e conhecerás cidades espirituais de beleza indescritível. A vida na terra é tão breve e tão preciosa. Peço-te, aproveita a oportunidade, pois que ela é única e intransferível. Assume todas as tuas responsabilidades. Ninguém irá exercê-las por ti. Se tu fores um discípulo do bem, irás beneficiar a todos que ama nesta encarnação e na vida espiritual. Eclésio. A pedido de Patrícia, Romildo faz a prece de encerramento. Como vivência prática, todos vão visitar as enfermarias que acolhem os espíritas que não vivenciaram a mediunidade eticamente. Felipe não alimentou mais o pessimismo. Entendeu que os espíritas que fracassam merecem misericórdia e amparo. A obra do Cristo segue adiante e os que nela não se integram são dignos de compaixão, porque não poderão desfrutar da vida em uma sociedade superior. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.